Sou Melissa Lorange, bem-vindos a, finalmente, mais um chá de Melissa Hoje eu vou fazer como prefeito Marcelo Crivella E vou usar de nepotismo Porque a minha filha que está sendo entrevistada Eu coloquei ela na frente de todas as outras pessoas que ganharam o prêmio da Queens Porque eu posso com vocês recebam com muito carinho Porque eu estou mandando minha filha do meio Zâmbia Olá, eu sou Zâmbia, e se minha mãe me passou na frente de todo mundo foi porque eu mereci. <risos> Mentira. Eu tive que ficar em quinto lugar e perder a Queens pra ela poder me, finalmente me botar nesse canal. É verdade. Ah, minha filha, minha filha meu bebê. Não parece comigo, não. Não, é que eu tive cada filha com um pai diferente, inclusive, uma nem pai tem. Na uma coisa que simplesmente sai. É verdade. É um negócio que eu fico te... ah, tchim, é a criança. É... Vamos lá, vamos fazer aquela famosa pergunta que eu faço pra todo mundo, você não pode escapar disso. Por que Zâmbia e qual o seu desgraçadamento emocional pra fazer drag nesse momento no subúrbio do Rio de Janeiro, pingando de calor do lado de sua mãe? Por que Zâmbia, né? É uma história maravilhosa, acho que ninguém conhece porque é um mistério, como eu tive meu nome. Mas cheguei aqui num dia, no domingo... E Melissa falou, esse nome, que é um nome antigo, impronunciável, vamos esquecer. Não vamos falar sobre esse nome. Não vai ser de filha minha, toma essa lista e escolhe. E Zâmbia foi o que mais falou comigo. Mas o mais engraçado é que conforme eu fui começando a me montar como Zâmbia, a Zâmbia foi começando a crescer em mim, eu fui entendendo mais dela, e eu fui me sentindo mais Zâmbia quando eu entrava no personagem. E foi, acho que, um, uma relação mútua bem maravilhosa. Que pra quem não sabe, agora eu vou falar de mim porque é isso que eu faço nas minhas entrevistas, vocês são aqui só de claque, é, eu todo ano faço, mais ou menos em outubro, uma lista de 23 nomes possíveis de drag, de A a Zâmbia. E agora eu tenho filha de A Alexandra Grande até Zâmbia. Eu sou muito feliz com isso. Daqui a pouco poderão a ter po o alfabeto não, amor, inteiro. Não, não, não, não. Amaldiçoa outra pessoa. Roga essa, essa boca de bruxa pra lá. Roga essa boca de bruxa. E aí, é. chega essa criatura pra mim com um nome que não vale a pena nem a gente lembrar Eu falei, isso não funciona, e expliquei porque não funciona eu, eu sou uma mãe muito boa, é eu sou muito, muito pedagógico Virei pra ela e falei, não funciona porque é uma merda Mentira, não funciona porque é uma pronúncia difícil, perde o claque parará Aí eu dei a lista, ali, uns nomes, ela escolheu, ficou entre três E é você verdade. decidiu ou eu mandei? Não, eu decidi Você decidiu E aí, o que aconteceu com sua montação? Virou, né? Nossa, virou outra coisa mas porque tem isso, a, a drag, ela, ela domina a gente, né? Eu, Melissa Lourenço, não era pra ser uma tia velha que fala de problematizações, aí dera, a ideia era outra, não vê o caso, não é importante, é, definitivamente. Mas a, a drag, ela sempre vem e, e domina o corpo da gente, vem com umas demandas, tipo... Você vê Palestine, que a irmã mais nova, chegou cheia de ideia, dá desmontação as ideias dela e tudo pelo buraco, ela fazia outra coisa completamente Sim. diferente. Não, adianta, se você acha que ah, eu vou fazer uma drag assim, assim, assado com tal referência, a à acontece, quando ela acontece, você simplesmente segue, se entrega, porque essa entidade é mais forte que você. Sim, o mais engraçado é que quando eu tava idealizando a drag que eu tinha na minha cabeça, era uma coisa completamente diferente, era uma coisa muito feminina, e eu achava que eu ia ser muito aquela drag de Instagram, que foca muito em estar o mais parecido com um, um, aquele tipo de beleza feminina. E virou uma coisa completamente diferente, eu não sabia que tinha esse... Todas essas outras coisas dentro de mim. Foi um processo de descoberta muito legal. E muito natural, né? Sim, demais. Porque a cada coisa você vai ter uma ideia, tipo, ah, vi esse negócio aqui, pode ser divertido. Ah, vou tentar fazer essa forma na minha, fre... na minha bochecha, vou tentar fazer essa forma na minha sobrancelha. Tipo, explorar o que, que você pode fazer com o seu rosto. E tirar disso o que você está sentindo. Eu gosto muito de pintar o que eu estou sentindo na minha cara. E ela pinta muito melhor do que eu, inclusive. É. Não, e eu, e eu sou uma mãe, se você pegar as minhas três filhas, nenhuma aparece comigo. é Cada um um negócio diferente. É, e eu deixo elas fazendo tudo sozinhas. Ela me apareceu com esse conceito, tipo... Mas eu acho que o nome, o nome vai pedindo coisas, né? sim tipo A gente começou a conversar muito sobre isso. Eu falei, mas e o negócio da bruxaria? E o ne Porque é um nome meio bruxa, é um nome meio místico, é um nome ancestral. E aí era pra usar peruca, agora a gente tá o quê? Turbantes. Tá. Eu gastei um curso da malona de perucaria pra ensinar pras meninas. Vou ensinar pras meninas. Uma é careca e a outra só usa turbante. <risos> Olha só como é que é a vida, né? Tem que esperar Palestine a festa. me salva. Não, então vamos falar disso, de como é que você jogou todo meu curso de peruca fora e resolveu só usar turbante, que é uma coisa que eu não sei nem fazer. Então eu não posso nem ajudar, ela faz tudo sozinha, eu só olho e, e admiro. Sim, então é uma coisa que me faz lembrar bastante de quem eu era no ensino médio, porque quando eu tava no meu processo de descoberta entre ser gay e de quebrar a minha heteronormatividade, porque eu já tentei muito me passar por machinho e sim, eu tentava. É que vocês não conhecem o cavalo por debaixo da entidade que está dizendo que passava por machinho, mas. Uh, eu tentava, não tentava. disse que eu conseguia. É verdade, é verdade, algum, verdade. Tá. Mas, e aí numa das coisas, eu teve um dia que na escola eu passei um batom vermelho no meio do ensino médio e taquei um turbante, que era um turbante que uma amiga minha usava. E aí só saí pela escola assim, e foi muito, sabe, a receptividade das pessoas foi muito legal e foi uma coisa que eu me senti bem, então foi uma, um processo de quebra, uma coisa nova que eu me abri. E quando, em questão de bruxaria e o turbante, é porque eu tenho essa bruxa dentro de mim, é a minha religião, a bruxaria. Bom, aguardo para o próximo Vamos, bloco. Vamos? Né, mas de, de imagens de pessoas negras fortes, que são a, com as quais eu me sinto relacionado, elas são retratadas com turbantes. O turbante ele é um artefato que ele é muito poderoso. Ele carrega uma um poder. Então, é uma honra poder carregar isso comigo e é uma coisa que me traz muita força e que fala muito com quem a minha drag é, com quem a zambi é. Cê, acho que agora a gente vê de peruca acho esquisito, né? Mas pode usar, não tá proibida não. não. Não está de certeza. forma proibida de usar a peruca. Mas assim, é... no, na Queens, que você participou, todo, todo dia era um, era um turbante maior, né? Exato. O é. mais legal foi quando eu me inscrevi para Queens, eu pensei assim, na primeira semana, ok, usei esse turbante. E não era o que eu queria usar, mas enfim, a gente foi o que a gente tinha. Mas eu falei, ok, então, já que temos isso essa noite, vou planejar fazer um turbante maior a cada semana. E não é que eu consegui? No final! <risos> Não dava pra enquadrar isso. A foto vai estar aqui, tá? Tu jura que a foto vai estar aqui? Não, não cabe. Não, a foto vai estar em algum lugar. Atenção, foto! Pá! Era, era um negócio coitado. Foi, foi Maíra que tirou a foto? Acho que foi. Acho que foi, acho foi acho Maíra, Maíra. Foi Maíra que foi. tirou a foto. Ela, ela só agachava pra tentar enquadrar. Porque era um negócio Maíra, complicado. Maíra, eu te agradeço por ter conseguido me enquadrar de alguma ah, maneira. Ah, que era tá? difícil, porque enquadrar essa bicha aqui realmente já, já complicado. Mas o chá tá bom, né? O chá tá maravilhoso. Eu gosto muito quando eu chamo gente que toma chá. O chá está excepcionalmente bom hoje. Ele é importado. Não tem no Brasil. Não, não encontra minha irmã. Eu comprei em viagens internacionais, pois que sou muito rica. Tá, e afinal de contas você é uma bruxa. Sim, eu sou até, até sem estar de drag, você é uma bruxa. Explica pras pessoas, porque. E pra mim, pra mim também, porque eu sou muito ignorante nisso, a filha é minha, mas a gente acaba que não tem esse tipo de conversa, a gente só chora as pitanga da vida que a vida Sim. tá muito difícil. Tá. É, porra! E, e explica pras pessoas o que, que é isso. Como é isso é, é, e o que, que isso te traz bem? Né? Porque eu, por exemplo, não tenho religião, mas não tenho nada contra quem tem religião, desde que isso traga coisas boas, positivas, façam que as pessoas tenham sentido na vida. Eu acho que isso dá muito sentido para você, pelo Sim. que eu te conheço. Então, a questão da bruxaria, eu, o engraçado é que é uma coisa que sempre esteve comigo, mas que eu só não estava atento ao a que aquelas coisas significavam. Ou então, eu ressignifiquei algumas coisas de quando eu era criança e tudo mais. Mas eu sempre tive uma ligação muito subjetiva. Eu, eu, eu tinha uma imagem de uma tia que... Tem uma tia que cresceu comigo e que ela tem essa representação de o que não é uma religião cristã. Então, não é como se fosse uma coisa nova. E dentro da religião evangélica, eu nunca me senti... Eu nunca me senti pertencente àquele lugar. E que... a sua família é de religião evangélica? Sim, tem pessoas da minha família que são. É, com... Já fui à estante a igreja com a minha mãe. Eu nunca me sentia pertencente àquele lugar. Mas eu gostava de ter uma religião, de se sentir pertencente. Eu sentia essa necessidade em mim. Então, fui procurando, fui pesquisando para ver o que, que eu tinha mais afinidade. Até que um dia eu pensei, gente, eu só posso ser pagão porque... Com, todo, com todas as minhas ideias e com tudo aquilo que eu penso e que eu gosto de estar em contato, o paganismo é o que mais falou comigo, é como eu Por senti quê? meu chamado. O que o que é esse chamado? O que você identifica que tem isso que você não encontra em outros lugares? Então, o, dentro do paganismo a gente tem uma, re, uma relação muito forte com a terra e com os elementos, então quando você começa a se conectar com as coisas, a, a perceber locais de uma maneira diferente é um retornar ao ancestral, sabe, é, tanto que é chamado de religião antiga, uhum. em muitos registros, e é você retornar aos deuses que eram cultuados, os, os deuses elementais, e não simplesmente um único deus, mas a, a divindade era uma coisa muito mais plural, e é uma coisa que te possibilita mais... É, e seguir caminhos diferentes, experimentar visões diferentes? Numa comparação pra quem é ignorante que nem eu, é muito mais próximo de religiões de matrizes africanas do que as, as tradições judaico-cristãs de um deus sim. único, né? Os deuses elementais, é, é, enfim, tô bem simplificando, tá, gente? Assim, só as pessoas que são mais imbecis do que eu É, por entenderem. favor, às vezes eu não sei como é que eu tô falando, não sei... Não, porque... tá muito bem explicado, mas tem gente que trabalha com exemplo, né? E sim. assim, não é, um, não é a mesma coisa, mas é são é, é, deuses que representam coisas da natureza. E há uma crítica muito grande que eu tenho ao, ao cristianismo, dentre as várias que eu tenho, é que o cristianismo coloca a espiritualidade e a religiosidade num lugar inalcançável, longe que você só vai quando você morrer, e não cuida do que está aqui. Né? e que eu, eu sinto isso muito mais em outras religiões mais politeístas, mas que dividem essa divindade em vários elementos, Sim. Do que só nesse Deus inalcançável. Porque são pessoas que estão muito mais preocupadas com o que elas vão deixar aqui. Porque elas não vão herdar o reino dos céus. Elas vão deixar ancestralmente para os seus futuros o reino da Terra. Falei bonito? Falei Sim, certo? Sim, falou perfeitamente. Essa é uma ótima aula de como você pode falar do que você não entende muito bem se você tiver referências. Referências. A diferença mais gritante que foi pra mim de quando eu parei de ir na igreja evangélica, de quando eu realmente falei, poxa mãe, não tô, não tô achando que é pra mim, não vou. Ela falou, não, ok. E é porque dentro da religião evangélica eu sempre vi Deus como uma coisa muito inalcançável. E dentro do paganismo a coisa mais básica é que o Deus e a deusa e todas as, e todas as outras entidades que possam existir estão em nós tipo nós somos os deuses uhum. e as deusas e é uma relação muito mais íntima e muito mais próxima. É, às vezes pode se desenvolver até para uma relação mais de, de comunhão entre você uhum. e um deus ou uma deusa que você se sinta mais que você se sinta mais apegado que você uhum. se sinta mais representado por aquela divindade e, é, e, e, e tudo trabalhando em, arquétipos, em arquétipos reais eu acho isso tudo muito bonito eu, eu de fato eu, tipo, simpatizo muito tenho uma religião não tenho mas se eu tiver que simpatizar Normalmente são para, esses, para as coisas que humanizam mais o nosso espiritual do que colocam num espaço inalcançável Para mim funciona melhor Eu vejo isso na religiosidade das pessoas em prática muito melhor Não quer dizer que não existam pessoas cristãs maravilhosas que de fato exerçam a sua a sua espiritualidade eu Não estou querendo dizer isso, mas eu, eu tenho muito mais facilidade de identificar isso em pessoas que são religiões matrizes africanas, ricanas, pagãs Uh, do que E até com as pessoas que são budistas Sim. Do que em outros espaços religiosos Pra quem não sabe uh, Eu não tenho uma house, eu tenho uma escola Não é uma casa Não é uma casa, é uma escola E a minha família drag se chama Escola das escola Tragédias das Tragédias uh, Porque eu sou professora Zambia Zambia Também é professora É professora de Sou professora de inglês tá E faz pedagogia e Faço pedagogia na UF a Alexandra e a Palestina dão aula em pré-vestibulares comunitários. Então a gente tem uma ligação de fato com a educação, né? O anexo que é teu pai já foi professor de, de, de artes plásticas, né? Porque essa criatura que saiu, a gente faz a gestão de nove meses da criança, que a, a unha dela pontudinha e apontando assim para fora da minha barriga, Sim. que ela me rasgou, eu aqui por baixo, Caraca. eu sou toda costurada pra sair o escorno do pai, essa desgramada. É é, o verdade. é igualzinho essa demônia. Ela fala as coisas, eu fico assim, mas o que que tem mil ali? Mas é isso, essa criatura que é partenogênese do pai dele só usando a minha maquiagem, é, <risos> também trabalha em educação, e, e aí você queria falar sobre isso, né? Como a gente, de fato, nós somos uma escola, Sim. Ou, ou estivemos, ou estamos, ou estaremos, em sala de aula. E isso sempre marcou muito a gente, né? Eu tenho um show no Buraco da Lacraia chamado, salvem a professorinha. Salve a professorinha. E a gente sempre fica debatendo sobre educação até quando a gente tá, sei lá, comendo pizza. Né? E, enfim. Não, depois que você entra na vida da educação, quando você... Você não consegue mais parar de falar de educação. É um assunto que vai surgir com você bebendo água. E, assim, eu não sei como é que foi com você, porque a gente tem... Pa é, a gente tem caminhos muito diferentes na educação. Você dá aula numa rede pública, eu dou aula num curso de inglês, que é, uma é um background completamente e diferente. E nós temos o quê? 11 anos de diferença 11 de 11 anos idade, de, idade de diferença. Né? Não parece? Digam que não parece. É, é aniversário da Zâmbia hoje, esqueci é de falar verdade. isso. Né? É verdade! Não, da você Zambia. falou no começo do vídeo. Eu falei? Falou. Não não sei se eu falei, mas se não falei, está falando agora. Que hoje, enquanto gravamos, não enquanto sairá o vídeo, é aniversário de Zâmbia de anos. <risos> Que é o que importa. Exato. Mas, enfim, o chamado que eu tive para a educação foi porque eu... Antes eu queria ser professor de letras. Eu ia fazer letras. E... Eu ia dar na cara desse bicho. <risos> Mas eu acabei... Porque eu fui monitor de língua portuguesa no ensino médio. Então eu sempre tive essa relação muito forte com a língua portuguesa. E eu achava que eu ia fazer letras. Eu achava que era o caminho natural. Só que eu tive uma experiência depois do ensino médio que eu não... Eu tive o privilégio de poder escolher não fazer faculdade. Eu pude não fazer o Enem, optei por isso. E aí, no começo do ano, como eu me formei em Ensino Médio Técnico, é, surgiu uma vaga para um curso no Estado de Minas. Você vê que eu sempre falo de Minas, quando uhum. eu morava lá. Então, eu estava fazendo uma especialização do meu técnico, uma é, especialização em restauração de ecossistemas. E dentro das atividades que a gente desempenhava lá nesse curso, onde a gente fazia muitas práticas, uhum. tinha a área de Educação Ambiental. E assim, foi a primeira coisa que eu fui, porque... As outras coisas eram de, eram de áreas que eu não tinha visto dentro do meu técnico. Eram é, atividades que poderiam ser facilmente mais voltadas para um técnico em agropecuária, enfim. E a formação em meio ambiente é um pouco diferente. E aí, quando eu vi, eu já estava lá fazendo visita, é, a gente recebia muitos visitantes, e eram muitas escolas no Instituto, então eu já estava lá recebendo visita, é, comandando as coisas, de, criando atividades, propondo brincadeiras, propondo intervenções. A gente fez muitas palestras em sala de aula, nas escolas, no entorno. A gente acho que já foi até para... foi a Governador Valadares? Não, era uma... Uma outra cidade uma grande de Minas. E aí eu me apaixonei por isso e eu vi que aquilo... Eu senti que, era que aquilo, aquilo era mais importante do que ensinar letras. Né? Exato. Eu, sabe quando você sente que você encontra aquilo que você é, tem que fazer? Que você fala, meu Deus, eu amo isso, eu faço isso muito bem, é isso que eu tenho que fazer na minha vida. E aí depois, quando isso terminou, eu ainda estava bem na dúvida de que faculdade escolher, se eu ia me especializar mais no meio ambiente, se eu ia já entrar de cara no num, magistério... Eu tive uma conversa com uma colega, que é pedagoga também, e aí essa conversa foi tão sincera e, e foi muito importante pra mim, vindo de quem vinha, hum. que eu falei, gente, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer, eu tenho que ir fazer alguma coisa. Você tá feliz no curso? Extremamente feliz, extremamente apaixonada pelo meu curso. Foi, foi muito engraçado, porque às vezes as pessoas optam por pedagogia porque estão querendo ir pra um outro curso. É muito comum a gente ver pessoas ah, fazendo muito comum, é muito comum. Exato. Não façam, por favor. Tá. Esperem, se vocês puderem esperar, mas não entrem na faculdade Obrigado. não sendo o curso que você quer, porque senão se torna um martírio. Mas mesmo com toda a carga de coisas que vinha para fazer, é, eu me senti muito bem, eu me senti que eu estava dentro do meu lugar aprendendo as coisas que eu tenho que aprender. Assim, é, tá sendo muito difícil para mim, porque eu sou professor há mais tempo, eu estou trabalhando num curso de formação de professores de português e na atual conjuntura político-educacional do Brasil terça-feira agora, quando sair esse vídeo provavelmente já vai ter passado essa terça-feira é o meu primeiro dia de aula e eu tô tipo sofrendo muito para conseguir chegar nesse lugar novo nesse lugar de na verdade são alunos que eu já tenho, eu vou reencontrá-los porque a disciplina é de dois semestres, eu vou reencontrá-los e está sendo muito difícil para mim poder virar para eles dizer, gente não desiste da educação né? isso é muito difícil é muito complicado, então toda vez que você fala isso ou a Palestine e ele fala nossa eu dei minha primeira aula estou muito feliz estou muito realizada não sei o quê. isso vai dando um gás para minha vida é, profissional fora de drag porque assim existem pessoas que querem fazer isso ser possível e eu te agradeço infinitamente por isso porque assim essa entrevista vai me ajudar a chegar em sala de aula terça-feira terça-feira eu tenho dupla jornada eu vou para ensino básico é, na rede pública num lugar muito pobre de manhã e depois vou para uma universidade federal formar professores à tarde, assim. É cansativo terça feira eu não sou ninguém. Então, assim, escutar alguém falando da, da capacidade de educação, por mais que seja alguém mais cru, que ainda está na faculdade, é melhor porque a gente, depois de um tempo, o burnout é real. E eu vou te dizer, para você prestar muita atenção nisso. O burnout é real, a gente se cansa, a gente, a gente se sente inútil, a gente sente fraude porque o sistema impossibilita que a gente trabalhe, a gente quer trabalhar e não consegue, tudo é muito difícil. Então, assim, pega essa energia, que eu não tive essa energia durante a faculdade, o Jay fez a faculdade. Pega essa energia, guarda num espaço muito bonito e utiliza no futuro, que você vai precisar. Sim. Tá? Não esquece essa sensação. A minha sensação de, de, de furor pedagógico foi na prática, não foi na teoria, não foi no processo. Não, não você não tenha tido a prática, né? mas não foi durante o processo de aprendizado, foi durante o processo de ensino. E, e quando eu não consigo me ensinar, porque está tão dificuldade, então, a minha vida fica muito infeliz. Como você gosta mais de aprender do que eu, não perde isso, que isso vai te ser muito bom. Isso é uma dica da tua mãe que está estudando nesse momento. Tá bom? Pode deixar. Então, você escute o que sua mãe é. está dizendo. Mamãe sabe mais! Não, mas sim, o... eu comecei a realmente trabalhar em sala de aula no período passado, em 2018. Bom, a perdida <risos> No passado. No meio do ano passado. Não falamos sobre esse ano. Não, não é, falamos. Não falamos sobre o corrente também. Mas o que eu senti um pouquinho, já senti um gostinho disso, desse desse burnout, dessa queimação de você estar em sala de aula, de você estar dentro de um determinado sistema, porque assim, eu, eu tenho regras para cumprir, eu tenho maneiras de avaliar, eu não posso simplesmente chegar e, e avaliar os meus alunos de qualquer jeito, porque tem toda uma metodologia hum. na dentro do lugar onde eu trabalho. Então, quando estava chegando o final do, do período, e também juntou com o final do período na faculdade, eu já estava assim, gente, pelo amor de Deus, eu só não quero fazer isso. E aí foi o... e também, enfim, com esses eventos do ano passado, né, foi um, um mal-estar geral. Geral, e absoluto. E foi, foi bem difícil de passar por isso, porque foi eu nunca achei que eu fosse me sentir tão mal por causa de eventos assim. E foi uma sensação que lá na faculdade também era um, mudou completamente o clima, eu e os meus colegas de, de faculdade, de classe. Ficou uma coisa meio esquisita. Ficou. Eu tive uma aula na faculdade que foi uma aula de sessão de descarrego. Eu cheguei e comecei a abraçar individualmente todos os alunos e as alunas que queriam ser abraçados. E não teve ninguém que não queria. Todo mundo. Foi tipo um momento. Eu abracei todo mundo. E fui perguntando a cada aluno que entrava, como a pessoa estava se sentindo. E foi metade da aula isso. E isso é educação, sim que é o que a escola, às vezes, não permite que a gente faça, curso não permite que a gente faça, mas na faculdade ninguém está olhando o que a gente faz mesmo, a gente faz o que quiser, isso é a educação. A educação também é cuidar das pessoas, né? Então, assim, a gente tem que cuidar um dos outros porque se ensina muita coisa. Sim, o mais interessante é que, na minha experiência pessoal, isso culminou com o nascimento da Zâmbia, foi na mesma época em que eu realmente comecei a me montar que você chegou e falou, e aí, quando é que a gente vai sair montada? Vem pra cá, vai ter... Vamos na Coins é isso aí. Porque se você depender de mim, eu espero até ter, ter. Você tudo. ia atacar tá a F, né? <risos> sim, eu ia atacar. Tá beijo, F! Minha, minha irmã, F. Um beijo? É minha filha. Não, ela é só a minha. Ela irmã. é, ela, ela nasceu aí. No, ah, sim. de alguém. Vai saber, né? Mas enfim, continuando. Esse chá. <risos> o nascimento da Zâmbia foi nessa mesma época. E aí é, foi uma. E também eu tive a oportunidade de cursar uma matéria. Do curso de artes no período passado, que foi uma matéria completamente diferente de qualquer tipo de aula que qualquer tipo qualquer experiência de sala de aula que eu já tive como aluno. E aí eu pude pegar todos esses sentimentos ruins, tudo tudo que eu tava sentindo de angústia, eu consegui projetar nesses lugares. Teve até um dia que eu cheguei aqui falando, hoje eu quero fazer uma sobrancelha triste, porque enfim, foi uma semana merda. E a é que que concatensão tava triste, né? Tava, de de geral. tava difícil. Aquele dia foi difícil. Aquele dia foi difícil. Mas é isso, eu gosto de projetar as coisas que eu tô sentindo, porque é um jeito de eu lidar. Tem gente que escreve, tem gente que canta, tem gente que, sei lá, toca instrumentos. E eu jogo maquiagem na minha cara. você tá maravilhosa, porque essa <risos> maquiagem também gente, você tá se sentindo maravilhosa. Isso aqui é a Zâmbia em toda a sua glória, só pra vocês. Mas por favor, um de cada vez, não estraga o brinquedo que eu demorei aqui. <risos> ah, podem me seguir no Instagram. The Zambia, THE, Zâmbia, Zambia o Facebook vai estar tá aqui também só Zambia, vai estar tá aqui tudo embaixo mas aí você procura porque ela é bonita, ela é simpática, ela é inteligente ela é o futuro, quando eu morrer ela vai assumir esse canal, inclusive é entendeu? verdade, e ela vai mudar o nome do canal para Zambia, em vez de Belice Lourante, é isso é ela e a, na verdade vai ser a partilha Vai. Pra descobrir quem e... é que vai. Cada uma vai ficar num, numa playlist. Uma entrevista, Gente, uma claro faz-tragédia, a, tragédia, uh -uh. a outra nerd em drag, é isso. Não, Não. Eu, Gente, eu tenho claro, três playlists e três filhas. <risos> vou, eu vou fazer um mês disso. Elas vão fazer as coisas. Ai, eu vai ser tirar as férias! Estou fazendo... Vocês duas que estão vendo esse vídeo, que com vocês estão, podem se preparar, porque no dia que eu viajar, vocês vão fazer os vídeos por um mês. Quem pegar o Tragédia se fudeu porque é toda semana. Era só isso que a gente tinha pra eu dizer. Não posso fazer Tragédia porque eu não sou palhaço, eu sou pesquisadora. A Alexandra fica com... A Alexandra pode ficar com alguma comédia, jogar um shade, né? Que é só isso que ela faz. E aí? E mentira, Alexandra. Beijo, eu te amo. A Palestra fica com o Drag e a Alexandra entrevista as pessoas. Pronto! Olha só, Pronto. perfeito. Perfeitamente, tá a então desse. de Melissa. Tá perfeito. Tá maravilhoso, tá bom? Era só isso que a gente tinha para dizer. Até o próximo chá de Medeça, sei lá quando, sei lá com quem, mas espero que agora esteja voltando com o canal. Se inscrevam aqui se você está aparecendo pela primeira vez. Um beijo de mãe e filha para você. E até a próxima. Então, agora com vocês um novo quadro do canal, que é um feitiço com Zambia. Zambia, o que, que eu preciso fazer de feitiço para poder bombar esse canal? O que, que eu preciso botar no caldeirão? Ah, mãe, isso é muito fácil. Olha só, você vai pegar... Um... Espero que você não tenha medo de coisas nojentas. Não, eu sou filho, de... Sou mãe de vocês. Você... <risos> vocês são <risos> meus filhos. Tem medo de nada nojento. Então, você pega um pedaço de pele. Tem que ser um gominho, tá? Do, do tanquinho de um padrão. Ah, tem um que eu quero arrancar. Ah, então, aí você arranca assim, pega um misturi você vai também vai precisar de um parafuso de uma câmera tá. é importante é mais que ah uma pena de um de qualquer roupa da faramon porque as pessoas curtem mesmo ah tá bom então aí todo mundo segue eu conheço alguém nos estados Unidos para trazer a eu eva sei. faz esse tipo de coisa exato pode ser falsa também não tem nenhum problema é que nem ela pega no saara Sim. e hum. aí é ah, lá, tem que ter lágrimas dos fãs da Valentina. Lágrimas dos sempre fãs tem da tem Valentina que dar liga, né? Sim, tem que dar liga. Sempre tem aquele dislike no vídeo, aí cai uma lágrima aqui dos fãs da Valentina. Você vai estar tá perfeito. Mexe no caldeirão. Fogo morno? Não, fogo bem alto pra, pra, pra fazer o negócio e bom. E aí tá pronto, né? Tá e bem. aí toma no cu.